A sutura colchoeiro vertical é uma sutura que a gente usa para aumento de coroa clínica principalmente. É, ela traz o retalho mais para apical. Vocês estão vendo aí que ela entrou mais apical, saiu mais coronal no retalho vestibular e agora ela vai entrar mais apical e sair mais coronal no retalho palatino. Essa configuração da sutura, faz com que o retalho vá bem para junto do nível ósseo, o que é um efeito desejável nas cirurgias de aumento de coroa clínica.